E aí pessoal, aqui é a Paloma, nesse vídeo eu vou analisar as novas mecânicas anunciadas para o Street Fighter V. Acompanhe o vídeo até o final e se inscrevam! E é isso aí! Gente! A nova atualização vai trazer uma grande mudança para a mecânica do jogo, o V-Shift. Esta será uma mudança universal e todos os personagens terão acesso. Mais um recurso defensivo, finalmente. Esse recurso me lembra a esquiva para trás do KOF-99. Diferente do V-Reverso, que é feito durante a defesa, o V-Shift é feito em estado natural sem estar defendendo ou atacando. O personagem fica invencível enquanto faz um movimento parecido com um back dash. Caso escape de um golpe ou magia, um efeito de câmera lenta é ativado e possibilita um contra-ataque. Esse movimento evasivo consome uma barra de VT quando usado Mas se você efetivamente desviar de um golpe, ativando a câmera lenta Metade da barra é devolvida No final, se você utilizar no momento correto, vai custar só meia barra de VT Para o player que está atacando, quando a câmera lenta é ativada, continua contando como se estivesse acertando, ou seja, se você estiver fazendo soco médio cancelado em magia, o oponente escapa durante o soco médio, mas sua magia ainda vai sair, se você tiver continuado o comando. Os hits confirmes vão ser ainda mais importantes no jogo. Caso você queira, depois de fazer um V-Shift com sucesso, você pode usar um ataque que completa o V-Shift, o um V-Shift Break. E é bem parecido com o Focus Ataque do Street Fighter 4. Gente, se você fizer a leitura correta do V-Shift ou Break, você pode ainda usar o seu próprio V-Shift para contra-atacar, o que, visualmente, parece bem legal. Os Breaks de cada personagem parece ter propriedades diferentes. O Daminate, por exemplo, reflete magias. É possível ver algumas mudanças específicas em personagens, o Kage por exemplo, pode conectar soco fraco com o Ieku Statsu que antes ele não combava, o Nekali tem novos combos quando está com o VT ativado, mas o VT dele não é mais infinito. O VT2 do Ed, agora tem quebra de defesa, acho que não dá para combar depois, mas pelo menos impede o adversário de fazer o V-Reversal. Agora o Zang F. Ei! <risos> o VT2 agora pode ser ativado cancelando o Lariat, criando novos combos. O VT1 da Ibuki. Ebook... A bomba agora parece ter um hitbox. O VT2 da Juri enche os stalls do chutes. Possibilita fazer a meia-lua com chute sem ter que carregar antes. O que foi bom é que ela não precisa ficar mais dando, é, fazendo a dança dela antes de soltar os golpes. O Ned! <risos> <risos> o vez skill. Um, puxa o inimigo para perto, criando novas possibilidades de combo. Chulip. <risos> Ela pode combar depois de acertar o V-Skill 2. Ryu Voadora forte em counter da jungle. Dá para ativar o VT2 no ataque cancelando de golpe especial. O Bird O crush counter dele parece ter mudado. Agora ele joga o oponente bem alto na tela. As atualizações irão ficar disponíveis para download no dia 22 de fevereiro. Nessa temporada, além do passe de personagens, vamos ter também o prêmio fez, que dará acesso a ainda mais conteúdo adicional. Fique ligado e se inscreva no canal para acompanhar as novidades. Hoje ainda vou lançar outro vídeo falando sobre novos personagens de DLC: Dan, Rose e Eleven. Então, é isso aí. Tchau.